Fala rapaziada, vocês estavam com saudade do novo DD Tank, mano. Eu acabei de achar um novo DD Tank da versão 3.5. Nem cadrastei minha conta ainda. E se vocês quiserem vir jogar, gostam da versão antiga, bem antiga mesmo, para te dar uma nostalgia daquela forma. Tem essa versão aqui, 3.5, vocês lembram do DD Tank Palace, Que era o DD Tank, foi o primeiro que eu fiz um vídeo aqui, bateu 23 mil visualizações. Acho que é o vídeo mais famoso que eu tenho aqui no canal. Mano, essa é da mesma versão do DD Tank Powers. Cara, vem jogar Mano, não tô recebendo nada pra, pra divulgar isso aqui Mas eu achei interessante E galera, tem um trailer aqui, ó Vou estar tá deixando o link na descrição Vocês estão ligados que vai estar tá encurtado Então, sem choro, fechou? Eu quero que eu venha trazer vídeo aqui pra vocês No novo DDTank Então se inscreve no canal, ativa aquele sininho de notificação Porque isso é o essencial pra mim poder que ver, trazer novo DDTank pra vocês Se você não for inscrito, não vai receber o vídeo Então, cara, cria sua conta e já vem aqui cadastrar, ó. Vamos cadastrar uma continha aqui e já volto. Eita, esse servidor aqui é novo mesmo, hein, mano. O lançamento vai ser esse daqui, galera, ó. Daqui 16 dias, falta 23 horas e tal. Então, vamos calcular certinho aqui: 16 dias. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dia 3, mano. De julho vai ser lançado esse servidor. Então eu já tô antecipando o que vocês aí. Mano, vou tá deixando o link na descrição. Pra jogar. Entendeu? Não vai ter como eu, quer ver? Tipo assim, acrescentar mais minutos nesse vídeo. Porque, querendo ou não, o vídeo vai ser mais simples. Mas enfim fazer só um negócio aqui Pra me pesquisar o canal Quero mostrar uma coisinha aqui pra vocês Vou deixar o um link na descrição, galera Vocês vêm jogar, mano Faz esse favor para nós Daí eu vou Daqui 16 dias eu venho Mostro o servidor pra vocês Mas enfim Galera, eu fiz esses vídeos aqui, ó eu tô vendo que a quantidade de view tá caindo. Mano. Tem alguns vídeos que bate view, né, mano? Mas tem outros que estão caindo. Então vem ajudar. Chega, dá o um like, se inscreve. Também usa a comunidade aqui do canal pra voltar, dar a sua opinião do que eu acho de algumas coisas. E é isso, né? Tamo junto, até o próximo vídeo. Daqui 16 dias, hein, mano? Acho que esse aqui foi o servidor mais novo que eu trouxe aqui de lançamento pra vocês. Então, é nóis, cara. Se você curtiu, ó, dia 5 Pra falar a verdade, vai ser o lançamento? Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Esse vídeo não vai ter edição, nem intro, nada Só vai ser postado no canal Quem gostar, deixa o like E é nóis